Vamos pro lado geral aí, por favor, rapaziada. Você é louco? Faça aquela energia lá. Vamos puxar assim, ó. Só tem duas opções, qual que você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só tem duas opções, o que você que vai optar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu não sei pra que tu veio, você vai sair bem feio Você tá ligado, passa aqui, aqui é sem receio. Olha só meu parceiro, você tá ligado, mano É época de escolha, eu te amassando no recreio Mas eu vou vimando, eu chego na parada Beleza, pode vir pode ser você não arruma nada Porque com certeza é a sequência de Pode ir pra aqui agora Você vai ser metralhado Você não entende O verso vai ser consumido Porque o meu parceiro Eu vou chegando com calma Olha o meu amigo Olha bem na minha retina. Eu não vim pra roubar sua brisa Eu vim pra roubar sua alma oh! 30 segundos para a resposta Ei, ei Ei, pode pá, mano, fez feio. Na verdade, no recreio passou fome. Mano, eu não rimei lá no recreio. Eu pichei a escola toda, pode pá que eu fiz meu nome. Uou! Essa aqui é a fita, essa abençala é se ah, era o um professor eu fui lá matar aula Por isso pode pá, meus versos cala Mano, aprende com o pai, mano Porque hoje, mano, eu vou dar aula Só que assim, ó Se olhar não é penetrante Não chega na minha alma, mano Não chega no inferno Eu vou fazer o quê? O pai rima, é muita classe eu sou camisa 10 do time Hoje eu vim jogar de terno Por isso pode pra que eu sou eterno Na verdade é aquele verso, mano Do John Galá ah, Por isso, mano, você é pra bom de pegar Mano, eu erguei minha pipa hoje eu quero ver você cortar essa que é a fita Só que na verdade, vezes esgola Eu vou fazer o okay? que? Aparei na rabiola Só que na verdade, ainda não lancei um 12 mola Mas, em questão de verso, cê sabe, o pai é escola Essa que é a fita, mano, é na tag, fiz o meu nome Fiz muito barulho, mano, você tá louco Por isso pode pá, você veio aqui cantar de galo, mano Muita pipoca, mano, pra quem vai levar pipoca oh! Uhum. Vamos puxar o grifo então. Essa é a história de um anão que deixa vá, vá. a vava. Adoreçava. O anão já deschavou e ainda botou na blunt o que vocês querem ver Você quer falar de pipa aqui pra mim? Aqui você é um cuzão Aqui eu vou falando que Pão é um ramelão, você não entendeu, passo a informação Aqui é o bode do tigrão, eu vou botar com o serão na mão você não entendeu, ô meu parceiro, pode vir Porque o bagulho é muito louco, Pão não é saia de. Ô oh, meu parceiro, esse é o improvisado Você vai apanhar e vai achar que eu sou o urso ou cachinho dourado Ô meu amigo, cê não entendeu, eu vou batendo Essa ideia agora que o Bruno chegar, quer debatendo Assim eu chego me envolvendo com a sua arma Pode vir que eu tô absorvendo eu só aceito se for muito, se for pouco, eu não aceito. Barulho pro Fã. Barulho pro Killer Beat. solta solta já <risos> na voz a cri... é, de... a cri... a de... na voz Caramba. pode soltar <risos> Então vamos assim, geral levanta a mão, geral levanta a mão, as mina, os manes, quem te ladrão, geral levanta a mão, geral levanta a mão, as mina, os manes, quem te ladrão, geral puxou o terceiro, meu parceiro, chega improvisando, aqui nas ideias, com certeza é competente, você não entendeu por causa do terceiro que foi puxada por Apanhar em forma bem diferente O meu amigo, uh. essa é a levada que eu sigo O meu parceiro, cê sabe que eu sigo o meu propósito Cê pode vir com sua levada, com sua rima, com seu flow Só que infelizmente hoje separa para óbito Como assim, mano? precipitado Eu vou fazer o que sempre, mano, bem no versado Por isso nessa fita cê freguei é Hoje o bonde do Tigrão lhe... Mano, vai parar no xadrez, essa que é a fita, mano. Sinceramente, sua visão é turva. Mano, é o seguinte, sua bola não pega na curva. Por isso mesmo, pode ir pra o baile e tá uma uva. E hoje eu tô preparado que eu vim de guarda-chuva. Você vem de guarda-chuva, então passa o Umbrella. Ô meu parceiro, você não entendeu essa cultura? Você tá falando muito de xadrez. É que eu sou cavalo, eu tô matando, eu vou sem L de literatura. Como assim a verdade? vacilão, fizemos um motim e matamos, somos o peão, por isso pode pá, essa aqui é a fita no quadrado vou fazer o okay, que, eu só com os... ah, ah. você é o peão isso mesmo, é eu sou arrombado o peão mais fácil, o primeiro a ser descartado, então oh. é meu amigo agora vai embora, e desse xadrez, ou xa que bate, você vai embora como assim, parceiro, você se acha você quer ser em L, só que ser guardado na mesma caixa, por isso pode pá, esse que é o versado mano, não sou primeiro descartado, pro meu pode eu fui sacrificado, cê foi sacrificado Meu parceirinho, essa é a verdade Então joga pra mim, essa é a faixa Cê não entendeu, eu sou o L Só que eu não tô preso porque eu aprendi A rimar pra fora dessa caixa Ah, cê tava lá na faixa, parceira Rima em brasa, ficou fora do seu Território, é faixa de casa Por isso mano, pode pá, sua rima no história. É homem bomba, mano, eu tô me sentindo Em casa Vai, Viram. Agora vai. Pan, barulho pro Pan oh! Barulho pro Killer B. tocando. Oh!